Falou internet das coisas, todo mundo já vai direto, hardware. Depois, software. Mas tem uma coisa que não pode ser negligenciada: o invólucro desse dispositivo no campo. E que dá um trabalho danado, né, Jones? É verdade, Jorge. Por exemplo, muitas vezes você tem um ambiente que é hostil, né? Um ambiente agressivo mecanicamente, possibilidade de impactos, vibração, umidade e tudo mais, uhum. né? Aqui um exemplo de um projeto que a gente começou com uma caixa comercial vendida aí no mercado e com a evolução da especificação de projeto a gente começou a melhorar a parte mecânica, o invólucro e tudo mais, no material que é o Tecnil, né, que é bastante utilizado. Mais aí. robusto, né? Exatamente. E esse, esse foi um passo que foi antes da produção, ou seja, antes da gente criar o modelo mecânico realmente né, que vai ser produzido em série para esse dispositivo.